do estado atual, e só depois traçaram a perspectiva futura ou estado desejado. Deixa eu explicar esse pedacinho de aqui. Então, é, se você quer ir a um ponto, se tá, você quer ir alcançar um objetivo, você tem que saber primeiro onde é que você está. É igual o Google Mapas. Se você coloca vou colocar aqui né eu quero ir por exemplo para Jacareí tá aí o Google Maps me diz assim localização atual onde é que eu está se eu não coloco onde eu estou dificilmente ele vai me dar o caminho correto então no planejamento precisa fazer uma análise tá uma a análise da história dessa igreja. Estamos em 2023. Normalmente, eu recomendo, quando eu fazemos análise de igrejas, tá? eu fiz isso muito dentro da minha administração do campo missionário. Eu pegava essa igreja, é um missionário, e analisava dois anos ou três anos, antes da data atual. Porque eu vou saber, historicamente, como ela vem de se desenvolver. Está em decrescência, está decrescente o estado dela, está crescente ou está estagnado. Como é que está o estado dessa igreja hoje? Depois que eu sei, tá? depois que se sabe qual é o estado atual, vamos dizer assim, essa igreja está em decrescente, está decrescente. Está perdendo membros há três anos, vai perdendo, perdendo, perdendo. Então, eu não, eu não posso fazer aqui um planejamento de crescimento. Primeiro, eu vou fazer um planejamento de parar de, de crescer. Tem que, primeiro, arrumar isso. É por isso que eu preciso saber o estado atual. Agora, diferente se uma igreja está crescente, três anos que ela vem crescendo, lentamente, mas vem crescendo. Aí, nós vamos fazer outro planejamento. Aí, eu preciso potencializar o que já está sendo feito. Vocês percebem isso? Agora, se a igreja está estagnada, faz muito tempo, três anos, só o mesmo número de menos. Então, aí eu vou ter que saber tá? o que, que está travando essa igreja. O que que está segurando ela? É, é igual a igreja de Éfeso? O senhor disse assim, olha, você é uma igreja, né? Que está é, que é esforçada nas obras, mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Ou seja, ela está parada está tecnados, está fazendo, está trabalhando aqui, mas o primeiro amor se perdeu, você não está na crescente. Então, estado atual, estado desejado, tá? Tem que se analisar, no